Ok dia 2, no dia 2 vamos fazer a nossa primeira publicação e esta publicação vocês têm que colocar na cabeça que vai ter que ser a melhor que vocês fizeram este ano, vai ter que ser a melhor e eu não quero que vocês façam menos que isso por isso sintam essa pressão que eu vou estar a ver, mas o tema desta foto vai ser vocês, vocês, a vossa marca, o que vocês querem passar, vai ser tudo direcionado para vocês. Porquê? Porque é mesmo muito importante vocês darem a conhecer e já que estamos a fazer este desafio, vamos dizer olá novamente aos nossos seguidores, mostrar quem somos, o que é que nos move e para isso vocês vão ter que pensar num momento que vos marcou ou algo que vocês sintam que vos descreve completamente uma experiência boa, uma experiência má, algo que vos tenha mudado e transformado na pessoa que são hoje algo que vocês tenham experienciado. Acho que vocês já estão a perceber que o tema de hoje é um bocadinho mais pessoal, por isso vocês vão ter que se abrir um bocadinho, porque se vocês têm seguidores mesmo que sejam só 200 seguidores, são 200 pessoas a querer saber algo sobre vocês e se vocês publicam só uma foto da vossa cara, uma selfie com um pequeno emoji e deixam as coisas andar, não há muito que as pessoas possam esperar de vocês. Se o vosso perfil for só fotos da vossa cara fotos da vossa cara, fotos da vossa cara os seguidores vão consegue perceber, ok, eu não consigo retirar mais desta pessoa, não há mais que ela me consiga mostrar para além das selfies, da cara dela, se não há mais que eu possa retirar desta pessoa, se calhar não vale a pena seguir, por isso eu hoje quero que vocês pensem bem no que vocês vão publicar hoje. E quando vocês publicam algo assim íntimo, vocês não precisam de criar uma foto específica para esse efeito. Vocês podem usar uma foto que têm na galeria que demonstre essa emoção. Por exemplo, se vocês quiserem partilhar uma coisa incrível que vos aconteceu, podem partilhar uma foto alegre. Se vocês quiserem partilhar uma foto a falar sobre um assunto um bocadinho mais pesado, vocês podem publicar uma foto de que vocês estão mais pensativos. Nunca sintam a necessidade de criar uma foto exatamente para esse momento, porque muitas vezes o que eu costumo fazer é criar a descrição, criar a emoção que eu quero passar, descrever o que eu quero que as pessoas sintam com o meu post e depois é que eu arranjo a foto. Por isso mesmo que vocês não tenho uma foto nova para publicar, vocês podem até ir buscar uma foto antiga, até uma foto da vossa infância, da vossa história, a história que vocês queiram passar, tenha passado nessa altura, por isso não a necessidade de ok, eu tenho que fazer um post por isso eu tenho que tirar uma foto agora e depois vocês pensam ok, o tempo está terrível, por isso eu não vou tirar a foto, eu não vou publicar hoje e acabou. E muita gente pensa assim, muita gente desmotiva sem necessidade, porque vocês podem ir buscar fotos. A vossa publicação pode estar baseada apenas na vossa descrição e quero que vocês tenham atenção a isso. O dia de hoje vai ser pensar no que vos move e vocês de certeza que se fizeram um desafio do que anterior vocês já têm uma ideia do tipo de público que vocês têm, do tipo de conteúdo que vocês têm por isso tentem arranjar uma forma de incluir o que vocês aprenderam ontem, o dia de reflexão, com um tema mais pessoal. Ok, eu vou-vos dar um exemplo para assim ser é um bocadinho mais fácil. No outro dia, eu publiquei uma foto em que estava a usar uns calções. Não é assim uma coisa muito interessante, é uma pessoa que está a usar uns calções e está a mostrar os calções, ok, por aqui podíamos dizer que não há assim grande coisa, nenhum conteúdo interessante para se mostrar, mas o que eu fiz foi contar a história que rodeia esses calções. Os calções demoraram quatro anos a entrar e muita gente pode pensar, ok, isso pode significar muitas coisas, pode significar o um lado mais negativo, a dizer que durante quatro anos não consegui caber naqueles calções, por isso pode ser num lado mais negativo, e passo também ter o lado positivo que consegui, passado 4 anos, finalmente, entrar nos calções mas eu dou um twist à história e eu começo por dizer que, que, embora não me tenham servido os calções durante 4 anos eu consegui gostar de mim na mesma e fortaleço ainda mais essa mensagem de amor próprio ao falar sobre o facto de há uns anos atrás eu ter sofrido bullying por ter um bocadinho de peso a mais e depois quando finalmente perdi o peso ter sofrido bullying outra vez por não ter formas mais femininas, vocês conseguem então perceber que aquela foto de calções muito básica tem uma mensagem forte por detrás e é exatamente isso que eu quero que vocês criem porque essa publicação que eu fiz sobre uns calções teve imensos comentários, por isso eu consegui gerar algum tipo de emoção e os meus seguidores sentiram necessidade de comentar ou com as suas próprias experiências, ou tentar passar uma, uma mensagem positiva por isso vamos falar da vossa descrição vocês querem comentários, vocês querem interação por isso, se é um assunto mais pessoal, façam uma pergunta Digam algo como, vocês já sentiram isto? Vocês já experienciaram isto? O que é que vocês acham sobre este assunto? Sim, as pessoas vão saber que vocês querem a opinião delas, é muito importante porque normalmente as pessoas veem o texto mas não sabem muito bem o que comentar. Mas se vocês fizerem uma pergunta, uma pergunta direita, eles vão saber o que comentar, por isso a facilidade de comentar um post fica muito, muito mais fácil para essa pessoa, por isso muito, muito importante. Eles precisam de saber que vocês valorizam a opinião deles, que vocês querem saber a opinião deles, porque se uma pessoa sentir esse tipo de abertura, vai querer comentar, vai querer deixar like e podem ter a certeza absoluta disso. Já expliquei o tema, já expliquei o porquê de eu querer que vocês façam esse tema e agora preciso que vocês me prometam que vocês não vão publicar e ir embora, <risos> porque eu vou vos dizer uma coisa que eu quero que fique na vossa cabeça. A primeira hora da vossa publicação no Instagram é tão importante, é tão importante. Eu gosto de ser muito visual, por isso preparem-se. Então é assim, vocês publicam e esse post vai para algumas pessoas, só algumas. Se essas pessoas pararem no vosso post, lerem o vosso post, ou seja, a descrição é importante, vocês já vão perceber, se gostarem do post, se comentarem o post, o Instagram vai pensar ok, este post é até é interessante porque está a haver alguma interação, por isso Vamos passar este grupo para um grupo maior, só para ver se realmente é um post bom ou não. Se essas pessoas continuarem a comentar, continuarem a deixar like, o Instagram vai pensar, ok, este post é bom, vamos passar para mais gente. E esse ciclo continua até vocês chegarem à página explorar e conseguirem chegar a muita, muita, muita, muita mais gente. E eu disse-vos, não cliquem e fujam e vocês podem estar a pensar ok, mas essa interação vem do público não vem de mim porque é que eu tenho que ficar na app? Vocês têm que ficar na app porque vamos pensar então no primeiro grupo de pessoas, primeiras pessoas que o vosso post consegue alcançar. Se essas pessoas fizerem 5 comentários, imaginem o que é vocês deram ao Instagram, não são 5, são 10 comentários. Porquê? Porque se vocês responderem a essas pessoas, criam mais um comentário. Se vocês responderem a 5 comentários, têm já 10. É o dobro. E vai dar uma mensagem positiva ao Instagram para passar esse post para mais pessoas. Ok, vocês estão à espera que os comentários entrem e têm cerca de uma hora para gastar no vosso Instagram mas vocês podem fazer algumas coisas para fortalecer o vosso post A primeira coisa é partilhar no Instagram Stories e tentar criar uma forma das pessoas ficarem curiosas de carregar lá Outra coisa que vocês podem fazer é ir ao vosso feed e ver as fotos novas das pessoas as fotos que vos vão aparecendo e fazer like e comentar as fotos que vocês gostarem mais. Já que vocês querem comentários, comentem também, faz sentido haver esse tipo de retribuição. Por isso, vamos fazer então um resumo do segundo dia. O tema és tu. Por isso, dá um bocadinho de ti aos seguidores. Existe alguma coisa que queiras partilhar sobre uma experiência boa, sobre uma experiência má, que mostre quem és e que é que estás aqui. É muito, muito importante vocês terem esse lado mais íntimo, mais pessoal com os vossos seguidores para criar uma ligação. é um post que evoque alguma coisa, alguma emoção, que ensine algo, que entretenha, que conte uma história e publica apenas se tiveres uma hora disponível. Isso é muito importante porque a primeira hora é essencial para o teu post ter sucesso. Partilha a tua publicação no Instagram Stories para levar. mais pessoas dos instagram stories para o teu próprio post. Por isso, muito resumidamente, rever a tua publicação significa pensar sobre o teu público-alvo, sobre o que nós pensamos no dia 1. Temos que falar sobre assuntos que interessam o nosso público e temos que dar-lhes vontade de dar a sua própria opinião, de escrever um comentário. Publicar apenas se tiveres uma hora disponível é muito, muito importante. publicar a foto, mas não fujas. A primeira hora é crucial para que a tua foto tenha sucesso. Se alguém comentar, comenta logo de volta, é o dobro dos comentários e aproveita o tempo para visitar o feed do Instagram e deixar likes e comentários nas contas que encontres, nas contas que adores e se quiseres podes também ir a algumas hashtags e fazer o mesmo. Não se esqueçam que é sempre muito importante fazerem 5 publicações, no mínimo 5 publicações no Instagram por dia e aproveita a tua publicação. Houve algum comentário que gerou mais discussão? Podes discutir nos Instagram Stories se valorizares a opinião dos teus seguidores, eles vão retribuir o favor, vais criar ligações com eles e isso é o mais importante no Instagram, o que o Instagram quer é que as pessoas criem ligações dentro da app, que se mantenham o mais possível dentro da app isso é muito, muito importante, por isso se conseguires manter os teus seguidores ativos, a ler a tua descrição, a comentar no teu post a deixar muitos gostos, a visitar os teus Instagram stories, a mandar-te mensagens. O Instagram vai valorizar imenso a tua conta. Por isso, isso é muito importante e quero que vocês pensem nisto e reflitam nisto. Por isso, eu vou estar atenta às vossas fotos do dia 2. Por isso, vocês podem usar a hashtag Lava Boa Maria para eu conseguir ver as vossas fotos mais facilmente, ver as vossas descrições e deixar o meu gosto. Por isso, espero que vocês tenham gostado do dia 2 e vemos amanhã para o dia 3.